Estamos aqui animadão, vamos que vamos, Salgueiro campeão. Salgueiro releva para Avenida 20 Figurando. Salgueiro. A música tem muita força, só no coro, quando dice Salgueiro, que gritam, hazem os corazones. Sinto que eu estou aqui, que tenho sangue de Brasil. Eu gosto da samba porque a samba representa o Brasil, é, representa uma resistência e me representa como uma pessoa de, que vem da África. Eu não vou falar tipo, o Brasil é a minha segunda casa ou é primeiro, é a minha casa.